Nós vamos fazer um, um exercício diferente hoje. Vocês já fizeram parte, mas ainda não fizeram o exercício num todo, que é o seguinte, lembra do crucifixo, que foi o que eu tinha passado na outra aula, que nós deitávamos, ou com a perna flexionada, deitava a cabeça e fazia esse movimento, correto? Agora a gente vai fazer o seguinte, sentado... Quem não puder elevar a perna para fazer esse movimento com a perna elevada, faz com ela aqui, apoiada. Elevada é muito mais difícil. Então, apoiou, abriu, fechou, abriu, fechou. Tá ok? Vamos lá? Três. Vamos Senta todo mundo. Senta. Fica com a perna dobrada que fica mais fácil então para vocês. Perninha dobrada. Isso. Isso, joga o corpo para trás. Isso aí, vamos lá. 3, 2, 1, vai. 1, 2, isso aí. 3, se tiver pesado, troca. Troca, tira o peso. 5, 6, 7, abre o braço. 8, 9, 10, 11, 12, sentado. 13, abre o braço. 14, 15, 16, embora 17, 18, 19, 20, tá certo, é isso aí, 21, vambora minha amiga, vambora, 22, 23, vai, 24, 25, 26, faz sem peso, 27, 28, 29, 29, 30, vamos embora? 31, 32, 33 não para não. 34, vamos embora? 35, eleva o braço. 36, 37 38, 39, 40, 41, vamos embora 42, 43, 44, 45, estica o braço, 46, 47, 48, 49, 50, isso aí, perfeito, agora vamos fazer o seguinte, abdominal bicicleta, só a perna, não precisa fazer movimento com os braços, pode abrir o os braços aqui, colocar a perna assim o seguinte, ó, a perna direita foi, voltou, vai à esquerda, direita, esquerda direita, esquerda, direita, esquerda vamos lá, três pode botar, pode botar no chão, eu prefiro que trabalhe no chão vai lá, três dois, um, vai um, dois três, quatro cinco seis, sete 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos embora, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vamos embora, não para não, 23, 24, 25, 26, 27, 28, levanta essa perna, 29, 29, 30, vamos embora. 31, 32, 33, 34, 35, levanta. 36, 37, 38, 39, 40, vamos embora. 41, 42, vamos embora. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, continua deitado, vai fazer o exercício exercício de tríceps. Presta atenção levantando só a cabeça. Vai ficar deitado com as pernas flexionada, estica ambos os braços, a cabeça no chão, vai descer lentamente, tocou o peso no chão, subiu. Desceu lentamente, tocou o peso no chão, subiu. Vamos lá. Vou passar, vocês vão contando que eu vou examinando cada um. 3 2 1, vai. 1, um, bora! 2, isso aí! 3, 4, isso aí! 5, isso aí! 6, cotovelo parado! 7, bora! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, embora. 17, 18, desce esse peso, 19, 20, 21, 22, 23, 24, aqui atrás, 25, 26, fecha mais o braço, 27, 28, 29, 29, 30, continua. 31, cotovelo parado. 32, 33, estica o braço. 34, vamos embora. 35, atrás, atrás. 36, isso. 37, 38, não, não 39, 40, vamos embora. 41, cotovelo parado. 42, vamos 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Isso aí parou. Agora vai fazer o seguinte: vai ficar de joelho, vambora, de joelho, ficou de joelho. Vai colocar ambas as mãos à frente. Detalhe! Eu vejo que vocês descem geralmente assim, ó. O pessoal tá subindo assim, não é assim, faz o seguinte, preste atenção no que eu vou explicar agora. Quando você colocar a mão à frente, contrai teu abdômen, dobra só o braço e volta. Dobra só o braço, tenta manter o glúteo sempre apontado para cima, dobra o braço e volta. Não é deixar a coluna descer, então ninguém ó, o pessoal sobe assim, tá errado, não. Olha a diferença, dobrei o braço. Desci. Vamos lá? Ah? Não entendi. Não, pode. Não, fica só na posição de prancha. Segura na posição de prancha. Não tem isso aí. Isso aí. Vamos lá? 3, 2, 1. Vai. 1, um, 2. Joga mais para frente. Conta aí. Puxa aí. 3. Isso. Perfeito, Raquel. Bora. Vambora, minha amiga. Vambora que tu vai conseguir. Vai. Isso. Tá bom. Não precisa descendo tudo, não. Sobe. Força. Isso. Desce só um pouquinho. Vambora. Conta. Isso. Isso, minha amiga. Isso aí. Força. 19. 20, vamos embora 21, 22, vamos embora 23, 24, 25 Força, 26, 27, 28, 29, 30 Parou, descansa 5 segundos aí mesmo 5, 4, 3, 2, 1 Levanta Pega o peso, vamos fazer o seguinte, mais uma vez, só 10 vezes cada lado, tá ok? Agora vai mudar um pouquinho, nós vamos fazer o afundo reverso com o braço. Jogou a perna atrás, quando descer, faz a flexão de braço, volta. Perna atrás, desceu, flexão de braço, volta. mesma coisa lá do oposto, desceu, flexão de braço, volta. Perna atrás, flexão de braço, volta. Vamos lá. Isso. Primeiro uma perna, depois a outra. Só 10 não é intercalado, não é intercalado vamos lá, 3 2, ó, perna é atrás ó, a perna tá aqui, uma do lado da outra tá ok? uma perna presta atenção galera, uma perna tá do lado da outra, a perna vai atrás pra descer é isso aí, a perna vai atrás pra descer é isso aí, vambora 3, fica não fica na posição junta, é isso posição junta isso, quando você vai com a perna que você descer, faz a flexão do braço Isso aí, voltou, desceu Tanto faz, pode fazer como você quiser 3, 2, 1 Vai 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, mudou, calma, vai fazer o seguinte, jogou a perna atrás, desceu, aí sobe o braço, voltou a posição inicial, botou a perna atrás, desceu, sobe o braço, aí, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Sete, oito, nove, dez, mudou a perna, vai, mais dez, mudou a perna, três, dois, um, vai, um, dois, três, quatro, cinco, bora, seis, sete, Oito, nove, dez. Mudou a perna. Três, dois, um vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Descansa, bebe uma água. Essa